primeiro jogo, morte anunciada oh, oh, Morte anunciada Alguém conhece morte anunciada? Oh, eles vão ter que morrer num determinado local E com um determinado objeto Local, hospital E objeto, cabelo Cabelo Vai morrer no hospital com cabelo Ok? Três minutos a partir de agora Estou levando esse paciente grave até a sala dele Você precisa em ajudar Eu achei que tava brincando, você tava rodando com ele aqui Esse é o caminho para o hospital Há muitas voltas, às vezes eu fico perdido É pra isso eu adicionar Você tem um Google Maps aí? Eu tô sem internet ah, meu Deus, vamos então Chegamos O que, é que ele tem? Calvície posso... É um caso muito grave Eu não sabia que era tão grave, Exatamente Você sabe meu cachorro morreu disso! É um caso pessoal, eu tomo isso pra vida! Eu não vou deixar esse paciente morrer! Oh, caramba! Doutor, parece que a operação dele tem que começar agora, né? Já está caindo mais? Ah, oh, meu Deus do céu! Tudo bem, vamos operá-lo! Pegue minhas ferramentas, seu imbecil! Sabe que parece que precisamos abrir o crânio. Sim, tá de sentido. O senhor não tem experiência nisso, tá? É claro, por isso você é enfermeiro eu sou o médico. Toma, papo! Sabe, não é uma calvície qualquer. Eu sei, parece ovo cozido, mas não mexe no cérebro do cara! Eu brincava de amoeba quando era criança e assim. É, Enfim, tô... preste atenção. É um caso raro, não é uma calvície qualquer. Você vê aqui, dentro a máscara, cabelo. quer ser pra dentro. Então é isso, doutor. A gente só tem que abrir mais a cabeça dele, é Exatamente. isso? Exatamente. A solução pra tudo é abrir sua mente. Eu sempre, Oi, sempre achei o senhor de admirar inovador. Senhor. Eu sei. Temos que abrir a mente dele e consegui fazer com que o cabelo salte para fora cara. sim mas para isso doutor qual aqueles ali nós precisamos pegar? isso é muito fácil é, eu não conheço essas ferramentas, é minha primeira mãe, né? você não sabe de nada, A bomba de encher por favor, coloque na boca dele 30 segundos agora basta encher durante 28 segundos <risos> Volta 20 segundos, senhor! Sim, eu estou enchendo! Só um pouco de cuidado, porque às vezes o cabelo pode saltar com uma velocidade... segundos! Com uma velocidade muito extrema! Tome então, é. cuidado, feche bem os tá olhos! Está começando a sair, senhor! Sim, mas cuidado com a velocidade do cabelo! O cabelo é fino, né? É! Ele bom, pode, bom! Exatamente! Passar. Isso aqui é cabelo com acabando. É.